Olá tudo bem? Vamos falar hoje sobre como inserir a, uma camada de rede hidráulica no seu mapa do cautopo. Né? A, a camada de rede hidráulica é aquela camada que, mostram, que mostra as linhas de água, a, cursos d'água, locais onde provavelmente você, é, é, são locais onde a, a a chuva vai acabar sendo drenada pelo relevo e acumulada no, no fundo dos, das encostas, dos vales, formando riachos, formando córregos, formando rios, né? Aonde provavelmente a gente encontra, uh, pode encontrar água. Uh, Para gerar esses dados, eu mostrei aí, você vai ver no vídeo aí em cima, no cartão do vídeo ou se você quiser, na descrição do vídeo tem um link para o vídeo anterior, onde eu mostro como gerar um, os arquivos georreferenciados com, com essas informações da, da rede hidráulica do local. É, com, com o programa Global Mapper onde você escolhe é, a região que você vai é, gerar essas informações e pode configurar o Global Mapper para você extrair com mais detalhes, com menos detalhes essas informações, OK? Então vamos lá. Partindo do princípio de que eu já gerei esses arquivos, já selecionei a área, já abri o Global Mapper, já gerei um arquivo em KML, em KMZ ou gerei em GPX, né? Então eu volto aqui no, no cautopo vou importar o arquivo com os dados de, de da rede de drenagem gerado da região então eu só preciso importá-lo já selecionei ok agora vai me perguntar se eu desejo importar eu digo que sim no final da importação ele já vai mostrar no mapa que eu estou trabalhando toda a rede de drenagem está vendo aqui é, no princípio ele, ele mostra uma cor diferente mas você pode descer todo o menu aqui à esquerda até o, a função bulk e na função bulk quando ele abrir você vai selecionar todas as camadas para a gente mudar as cores dela. Ok, mostrou aqui todas as camadas. Eu vou selecionar todas. Selecionei, vou aqui em Change Atributos, né? mudar atributos. Eu vou alterar para cor azul. Ele vai então mudar em lote, tá vendo, está mudando em lote toda a camada de rede hidráulica, toda a camada de cursos d'água, pronto, está gerado. Agora é só gerar o seu mapa com essas informações, olha como é que fica bonito. Muitas vezes, uh, depende muitos lugares que você pode uh, utilizar o mapa OpenStreetMap do Cautopo, nem sempre mostra todos os cursos d'água existentes, né? Às vezes isso precisa ser acrescentado ao mapa. E aí você utiliza uh, essa ferramenta, você utiliza essa função de importar esses dados pra, com, com essas informações. Assim seu mapa fica um pouco mais completo. E aqui está um exemplo do, do mapa no Cautopo, com as informações não só de rede hidráulica, né, de cursos d'água, mas com as informações de curvas de relevo inseridas. O, o mapa fica com mais informações, fica mais detalhado, dá para você é, trabalhar melhor em campo com mais informações do terreno. Informações essas que você gerou antes de ir para o terreno com funções, é, com ferramentas como o Mapper, Ok? Tudo bem? Agora você já consegue ter um mapa mais completo aí para você navegar. Até o próximo vídeo.